exposição do público, que nós temos canal no Youtube, temos canal no, no Whatsapp, no Instagram, temos página no Facebook, a gente está presente em todas as mídias com uma proposta de dar voz aos protagonistas, coisa que dificilmente hoje há a grande imprensa faz, e divulgar os eventos que, que são escondidos pela grande imprensa. Um evento como esse, por exemplo, ninguém está sabendo que isso. Né? Quem se informa pelos grandes jornais ou pelas grandes emissoras de televisão, não estão tá sabendo que a gente está discutindo a cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante do, do país. E que discutir uma cidade como São Paulo, é discutir o um país. Eu acho, Paulo, que mais do que estarmos discutindo a cidade de São Paulo aqui, nós estamos plantando uma semente de uma discussão ampla de um projeto nacional que começa aqui, no território. Quer dizer, a cidade a humanidade acontece no território. Então, aqui nós estamos implantando uma semente que vai é, desabrochar nas eleições. Em 2020, que, como o Alan falou, são as eleições principais mais importantes da redemocratização. Então, eu acho que aqui não está acontecendo nada. Está, está sendo uma ondinha. Um uma ondinha. E o importante é que a saúde a vá ganhando força, vá ganhando, vá se capilarizando. Saia daqui e vá para cada igreja, cada... Associação de bairro. Cada associação de bairro. Isso. Temos que mobilizar os jornais de bairro, os jornais de Desempenham um papel muito importante. Não é? É, além disso, né, Paulo, quer dizer... Primeiro, obrigado por chamar a gente aqui para fazer esse diálogo dentro dos Diálogos do Sul. Eu tenho uma, uma admiração muito grande por você, toda a sua luta pela democratização dos meios de comunicação. Para nós, da Associação Latino-Americana de micro pequena Empresa, que nascemos na Nicarágua, a pedido do Marco Aurélio Garcia, no Foro de São Paulo, de 97, 1997, com o objetivo de mostrar aos micro e pequenos empresários de que ah, os partidos progressistas da América Latina estavam a favor dos micro e pequenos negócios, porque muitas vezes o micro e o pequeno empresário ele acaba se identificando muito mais com, a, com o discurso de uma direita eh, que prega a violência do Estado contra o cidadão por causa dos seus problemas de segurança. E a gente tem como missão mostrar que a segurança está ligada com o desenvolvimento econômico e com a inclusão econômica e que o papel da micro, pequena e média empresa é fundamental. Afinal, nós somos só 99,1% dos CNPJs do mundo. Não é? No Brasil é igual, mas isso é assim no mundo inteiro. Eu queria pegar um gancho. Ganho no que o Sérgio está falando, é, eu acho que com o desdobramento que está começando aqui hoje, nós podemos começar a promover discussões sobre o empreendedorismo social nos territórios, na área da semana. Quer dizer, como é que, por exemplo, nós podemos ter, num bairro na periferia, uma extensão da ouvidoria de polícia? É um empreendimento. É interessante você colocar isso, porque em alguns bairros, como por exemplo na Vila Madalena, que é um bairro da Passeira Alta, já tem a iniciativa da segurança comunitária. Né? E você já tem os conselhos dentro dos distritos. O que precisa é a sociedade. E esse, no nosso caso, que falamos com os mil, pequenos empresários e agora com os meios que foi mais uma forma de, de precarizar o trabalho, né? isso se falou muito hoje naquilo na, que também a gente pode definir como uma futura sociedade pós-salarial, né? que é uma sociedade que vai crescendo, e porque o emprego, principalmente o emprego repetitivo, mas não será só, está sendo substituído por, pelas novas tecnologias. Então, é muito importante encontrar formas de produção, distribuição e consumo a partir desses micro e pequenos empreendedores, mas também lidando com as suas dores locais, que é a sua própria segurança, por exemplo. E isso, então, esse é um trabalho muito forte que a gente quer contribuir para com esta conferência, para este movimento novo que surge aqui, que é uma iniciativa maravilhosa, e a gente já está com um o alvo. Na área da confecção, de como reunir os meios que foram colocados para trabalhar isoladamente de forma enfraquecida, porque estão isolados, para se reencontrar e produzir de forma coletiva e negociarem no mercado de forma coletiva, com um mais poder Esse tipo de experiência não é nova, nós não estamos inventando, você tem na Europa como base a construção do estado de bem-estar social, os grupos de ação local e as cooperativas que são, foram tão fortalecidas, cooperativas de pequenos produtores, que, que acabaram beneficiando seus produtos e passaram a ser uma força política muito importante. Claro que lá você tem políticas não, não, qualquer município alemão tem mais de 100 cervejarias. É? E você tem uma, uma política europeia, que é chamada o Programa Líder, né? europeu, que tem mais de 100 bilhões de euros para poder colocar nos projetos. E esse dinheiro este é outro mito que nós estamos derrubando aqui os bancos interferem no dinheiro dos fundos. E ficam fazendo a mediação e encarecendo o recurso antes de chegar na mão do empreendedor. Europa, tá sai direto. Já do já fundo, coisa, vai direto para o empreendedor. Veja o que coisa que está acontecendo aqui. O Paulo promovendo um diálogo do sul, certo? em que o Sérgio traz assim uma experiência europeia, é um lugar onde a gente precisa buscar conhecimento hoje, porque a Europa está conseguindo botar a cabecinha para fora da, da depressão, tá certo? Portugal, Espanha, Alemanha, quer dizer, a Europa está encontrando soluções que, num diálogo do sul, a gente pode, na continuidade do que está acontecendo aqui, já começar a construir alguma coisa em algum bairro, tá certo? juntando essas pessoas que estão aqui. Tá certo? Uma experiência no território localizado, e na hora que formos fazer a conferência, a gente saiu da linearidade, o primeiro faz um evento, depois... A... Não, a gente já começa a construir alguma coisa aqui, saindo daqui. Tá certo? É a começar, Ou seja... é certo? identificando iniciativas que já estão acontecendo. Isso. Você tem, por exemplo, o núcleo de desenvolvimento da Casa Verde, que já reúne desde as escolas de sambas, empresas e o pessoal da periferia que já está trabalhando. É um, são iniciativas que precisam ganhar apoio... É, é, dentro da, da própria escola de samba, é, né? tem as empresas não, que... Fazem tem esse... a, a, a... Eu estou lá no alto da Casa Verde, que é a periferia é. da Casa Verde, trabalhando com 50 costureiras imigrantes, é. trabalhando uma questão... Porque outro dia falando, ah a gente trabalha mais direitos humanos. puxa para mim, não existe direito humano mais essencial que o direito à de economia. Trabalho, trabalho, não, de direito de a trabalho, renda. Né? E mais, temos é. que desmistificar, quer dizer, vamos fazer curso de formação técnica que isso vai resolver o desemprego. Não, isso não resolve. Não adianta você capacitar para a geração de trabalho. Por exemplo, você não precisa aumentar um centavo de imposto porque a compra pública as compras públicas representam bilhões e já existe uma lei, por exemplo, assinada em São Paulo, com a colaboração nossa, na época da, da E-Sampa, quando a gente ajudou a redigir a lei, assinada pelo prefeito à tarde, de outubro de 2015, que obriga os municípios, os municípios, o município de São Paulo, a comprar, no mínimo, 25% do micro pequeno. Isso é muito recurso, muito recurso que dá para poder desenvolver. Só com um adendo... Eu já passo para você, Sérgio. Esta lei, uma semana depois, se tornou nacional. Então, são mais de 500 bilhões de reais que deveriam estar sendo colocadas para estimular. Porque não é só governo. E então, no nível federal, já eles anularam federal, No nível federal, está mais adiantado que o municipal. Eles anularam isso com temer. Não, ainda é obrigado. Essa lei, essa lei, essa lei, essa lei é a lei geral da pequena empresa, ela trata da questão da compra pública. E por consenso na frente parlamentar, por consenso, sem um voto contra, foi aprovada a lei da compra pública. Só que a lei da compra pública federal, até o governo Andrade, era assim, até 25%, é obrigatório é comprar da mídia em pequena empresa. O governo da cria duas figuras, e depois o governo federal, uma semana depois, adere a isso, que é no mínimo 25%. E mais, hoje a compra pública, se fala muito da 8666, gente que nunca leu a lei. Mesmo os, os, as pessoas que deveriam trabalhar e ler. A lei não permite. A lei nunca fala em menor preço. A lei fala em melhor preço. Né? Então, o melhor preço, nem sempre é o menor preço. Então, e mais, quando eu pego um, um, um uniforme, por exemplo, fica ali é interessante? Que uma licitação de um bilhão, você possa dividir em lotes de 100 mil. O que, que isso significa na prática em São Paulo? Uma escola pública, a cidade de São Paulo tem um milhão de alunos, três uniformes, são três milhões de uniformes. Eu poderia criar um único uniforme, que é o que se faz hoje, e ganha uma produtora da China, oh, ou fazer em cada trabalho. escola, junto, as crianças, os pais das crianças estarem desenhando este uniforme, que aí eu estou trabalhando em alto né? E por que, que ele vai é Vai custar mais caro o uniforme uniforme vai custar mais caro? Mas o que eu vou economizar em programas de segurança, em programas de... Eu queria pegar um gancho que você está falando, Sérgio, para a gente refletir sobre Estão nos tirando hoje, certo? E a gente, a gente tem que lamentar tudo que estão nos tirando. certo? O país está sendo desnacionalizado, está não sendo só lamitar, entregado, tem que mover o Ministério é, Público. É, porém, porém, o que o Sérgio está apontando é, nós temos ativos no país que ainda não nos tiraram. Ele citou um ativo, é a Lei Geral da microempresa. É a obrigatoriedade de gastar as compras 25%. Não nos tiraram. E o que eu quero salientar é que nós aqui estamos tendo oportunidade de pensar positivo, que não nos tiraram. A gente vai se apropriar e vai efetivar. E para efetivar, nós temos que nos organizar. Isso. Nós temos que fazer com que esta discussão saia da discussão. E que a gente vá lá para a Casa Verde, o núcleo de desenvolvimento da Casa Verde, que o Sérgio mencionou E levemos para o Capão Redondo o projeto do núcleo de desenvolvimento da Casa Verde Para fazer o núcleo de desenvolvimento do Capão Redondo isso, E lá isso. efetivar o direito que a gente conquistou na lei geral da minha empresa isso. Ou seja, o lá lá não cira, sabe que tem esse direito. Nós não sabemos. Não sabemos. Nada, então, é pra, Paulo, que eu, eu cabelo, queria precisa, eu precisa fazer essa tem provocação corpo, para. para os diálogos do Sul, para a gente não deixar que aquilo que a gente ainda tem, que não foi tirado da gente, não deixar que isso também seja tirado. Ou seja, de tudo que tiraram, sobrou muita coisa. E sobrou brasileiro. Sobrou nós. Estamos aqui esse é povo maravilhoso, de, ou seja, de... tudo que a gente conseguiu construir no período democrático não é pouca coisa. É um arquivo intangível que a gente precisa saber valorizar, saber se apropriar e construir e o que nós vamos construir nessa conferência, que seja assim com alegria, com reconhecimento de que nós temos essa força de realização e podemos realizar. Por exemplo, eu estava conversando aqui com a Jaqueline daquela linha de pesquisa da ECA tá certo? O Lalo falou da TV que a Cidade de São Paulo tem direito a um canal de TV vamos fazer esse canal de TV na raça na raça com microempresa, produtoras de vídeo, então vamos fazer a grade porque canal nós temos na TV PUC, na TV, na TV USP, então vamos ocupar e os canais que a gente tem Colocando o trabalho dos trabalhadores que a gente tem espalhados na cidade inteira, na área de vídeo, na área de música, ou seja... Essa é uma bela ideia, certo? é uma bela ideia e nos ajuda. Tem outra coisa que eu queria remeter aqui na conversa. Você tinha, é, é um fato que a Zona Leste de São Paulo, que é maior, tem uma população maior que a é do Uruguai, tem 90% de desemprego, ou seja, cada 10 trabalhadores da Zona Leste, nome sai da zona leste para trabalhar em outras zonas, provocando todas as consequências que isso não horas. Não, toda. Além da questão pessoal dele que fica longe da família, mais gente quatro, que cinco oito horas. Leva 8 horas no transporte. Mais do que isso, causando problemas para o trânsito, para a poluição, todas, todas as consequências que isso tem. Porém, a zona leste de São Paulo está entre o maior aeroporto e o maior porto da é, Onde tem o maior e recebe toneladas de alimentos e produtos eletrônicos que, pela legislação do Mercosul e da Lula do Sul, ao terem alguma etapa de trabalho feita aqui, o imposto cai pela metade do imposto de importação. Só que esse produto que chega a granel, por exemplo, a azeitona ou, no caso de produtos eletrônicos que chegam todos desmontados para serem montados, vão para o interior de São Paulo, se deslocam até o interior assim como os trabalhadores que estão na Zona Leste se deslocam para outras universidades né? para serem, no caso de um presunto, para ser fatiado, no caso da azeitona, para ser engatafado, no caso das peças de um computador, para ser montado, que volta para o aeroporto, que volta para o porto para depois ir para todo o Brasil e para toda a América Latina. Um projeto para o desenvolvimento da região da Zona Leste é você criar, e tem está cheio de galpão abandonado olha, nesse eixo eu, que está ali. Falando do nosso capital humano, tá? é, vamos fazer esse projeto já no bojo da construção dessa conferência, Paulo. Vamos fazer isso pegando Padre Ticão, é um empreendedor social da Zona Leste. Vamos levar essa visão do Sérgio, continuar essa conversa lá na Igreja do São Francisco no Padre Ticão, o do Paliticão e claro, O diálogos do sul fazendo o diálogo do sul, tá certo? Esse é um novo diálogo. Esse é um diálogo para construir uma, uma encadração. Né? Sabe que eu acho que dá para fazer isso? Nós, nós vamos com Darcy Ribeiro, nós vamos com Paulo Freire, tá certo? Fazer esse diálogo do Sul a construir a civilização brasileira. Eles Imagina aquele criar. proprietário de um galpão que está lá parado, que ele não consegue alugar para ninguém. É, né? é. E que você pega e faz um acordo com o patricão, para dizer assim, ó, nós vamos usar aquele galpão, vamos equipar Sim. aquele galpão, vamos formalizar essas pessoas que estão Isso. aqui Isso. e vamos criar a produção eu local território. O padre Oi, do, cara, do Mas tem o padre de Paulo Bezerra eu, lá. Eu, olha, mas ve, ve, veja, veja, então, vejam gente. Vejam é gente. É, vejam vocês a importância das coisas que eles estão colocando. Né? É de a gente resolver, que vocês se integrarem nesse movimento para resolver os problemas da cidade. Né? Estão colocando a gente como interlocutores disso. Né? Essa, esse é o, o papel da gente promover não só o diálogo, mas a verdadeira integração social. Olha só, veja, eu quero só aproveitar esse gancho da, da relevância que vocês estão colocando né, para pedir apoio para para os nossos leitores. E apoio para nós cumprirmos esse papel que você está nos propondo, nós queremos cumprir, nós né, precisamos do apoio de todos os nossos leitores, porque nós não temos. Financiamento de empresas e muito menos de governo, que nós estamos batendo nesses governos aí todo dia, porque <risos> né, eles pensam de acordo com a cartilha do capital financeiro. A ditadura, você já ganha mais leitores, Paulo, com uma agenda, uma agenda propositiva que, é, é, mostre que mostre que a gente não morreu, estamos passarem. vivos, está certo? Uma agenda. Da alegria A nossa linha está... não é de lamento, Isso. é de proposição E aí você se diferencia Você se diferencia competitivamente Tem tantos canais na esquerda, tá certo? Diálogos do Sul vai... Meu, Diálogos do Sul Quanto que a gente tem a aprender Das invenções sociais ocorridas na África Nos últimos 10, 20 anos? Ou seja, se a gente pega a agenda 2000, ODS 2030 e a gente pega os mapas, os mapas, você vai ver um monte de pontinho na África, pouquíssimos pontinhos no Brasil, infelizmente, tá certo? Então diálogos do Sul promovendo esse intercâmbio que a gente teve com o Lula, tá certo? Intercâmbio para África, então, e que agora estão fazendo, estão fazendo com que o nosso único canal seja o canal com a metrópole. Tá Não, mas essa, então, essa é a nossa vocação, né, nós. Nós somos a, a continuidade dos cadernos do Terceiro Mundo, vocês devem lembrar disso. Sim, <risos> somos a continuidade, inclusive, e, e o, todo o acervo dos cadernos do Terceiro Mundo já está quase todo, a parte, digamos, da parte em português já está toda digitalizada, falta a outra parte em espanhol. Né, num projeto que uniu três universidades mais o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro. <risos> Veja? Né? Três universidades Mais o arquivo do Estado de Se uniram Para poder receber Este acervo Veja que riqueza de acervo né? isso é, isso é né? Receber esse acervo E digitalizar Você já tem acesso né? A, Ao acervo Da revista em português E nós podemos ter micro Empreendimentos Na zona leste que peguem esse acervo, façam uma curadoria do que tem esse acervo e levem essa curadoria para microempresas que existem na zona leste, na zona sul, que são os cursinhos populares, tá certo? Que é demais de revolucionário na educação hoje, é as cursinhos populares, ok? Enfim, nós temos um potencial enorme se a gente olhar para as gentes que a gente tem aí, tá certo? Como aqui, tá certo? Essas pessoas que se ligaram aqui hoje, esses, essas três pessoas, ele tem outras 50 lá dentro? Foi certo. Então, a gente... Não, não vai dar tempo de hoje tá, entrevistar 50 pessoas. Não, mas hoje Cara, o primeiro começou, só, começou, só começou o primeiro dia. Eu, eu vejo com muita esperança esses impostos, sempre se Centro está se renovando. E, e numa situação que eu acho que, por outro lado, até pelo próprio absurdo do governo central, nós temos um presidente hoje que bate continência para o exército americano. Né? Então, nós chegando que eu estava lembrando que o Jânio caiu, um dos motivos, quando o Jânio caiu, foi porque o Goulart estava na China porque o Brasil não queria mais pedir permissão para os Estados Unidos para poder exportar para a China. O Brasil queria vender direto. Você disso? Todos nós aqui passo lembramos dessa época. Outro dia mesmo né? eu escrevi então, sobre esse, isso. Isso que, isso que parecia já ter sido resolvido, até, paradoxalmente, numa posição muito firme de General Gays, na época da ditadura, mas porque ele era muito criticado pelo Jimmy Carter na questão dos direitos humanos, ele rompe mais fortemente é, é, para os é, é, Unidos, é, é, para fortalecer. E a fortalece, é, ali era nuclear, não era é? direito do não. Humano, não, não, então, mas aí o Geisel, de alguma forma, peitou isso, e, e, e era o um governo militar, de ditadura, de um exército. Então, eu costumo dizer, se o Bolsonaro, que para mim, ele, ele é um, quero dizer isso com todos as letras ele é a vergonha do exército brasileiro, é uma loucura expulso. pensar que um, grupo, que um grupo do Exército Ele Brasileiro. Que grupo, eu não consigo acreditar que isso que está aí Muito legal seja, está seja uma, uma posição da instituição exército brasileiro. E é tão brasileiro. grande a riqueza, a riqueza é? humana no Brasil, que eu acho que a gente tem que aproveitar o gesto, o gesto escabroso do presidente Bolsonaro e ir lá bater continência. Os mil policiais antifascismo que nós temos no país. Isso. Tá certo? É, nós temos isso. É. Nós temos essa riqueza humana. Eu tenho um encontro eu, agora. O que eu tô agora, tô agora, no Nordeste, eu ia fazer um encontro, chamei até o Freixo, só para participar. Estava lá presente o. Zaratini, o Paulo Teixeira, e a gente chamou essa conversa, e o Freixo não pôde vir, foi mas por que você não pode vir? Eu sou o quê? Eu não, não posso, porque eu estou em Recife, num encontro, encontro com os policiais, eu e a Maria do Rosário, dos policiais antifascistas. Então, nós vamos entender e também parar com o discurso e achar que o policial Isso. é o inimigo. Nossa, o policial não é nosso inimigo, o policial é nosso aliado. O policial é um trabalhador, aviltado, que é colocado em risco ele, a família dele, o tempo todo. E que nós somos olhar para esse policial com muita serenidade de saber que ele está do nosso lado. Assim como nós precisamos entender por que, que o micro pequeno empresário muitas vezes vota com a direita, porque ele, esse micro pequeno empresário não tem nem noção do seu papel, da importância do seu papel como cidadão. Né? Então, eu acho que um, um, um projeto como esse aqui nos vai levar a abrir o diálogo cada vez mais para os rincões da cidade, para os territórios e servir de modelo para outros territórios para que a gente possa é, caminhar naquilo que diz que a democracia é uma porcaria, mas né? não inventaram nada Nada melhor do que... Nada melhor do que isso, né? É o pior regime, exceto todos, <risos> todos os outros. Só que a, a democracia hegemonizada pelo capital financeiro, ela Eu não existe. Não. Ela hoje vive. nós não temos uma democracia. É uma... Eu acho que a gente tem que dar os nome aos dois. O que nós vivemos hoje é a ditadura... do capital financeiro. É uma ditadura da do, do pensamento da único. É. Né? Então, as não é nem burguesia. Não é nem burguesia. Não é, olha, a nossa burguesia é lumple, é, é, é, é, é lumple, é uma plutocracia que domina isso aí, sem, sem ideologia, sem nada, só pensa em dinheiro. É terrível, é muito mais terrível o, o nosso drama, porque, nem, porque você pode falar de que é burguesia? Quem são os donos do meio de produção? Está é, cada vez mais concentrado, mas não Sim. é só no Brasil. Isso é você no tem mundo. gerentes. É, existe um trabalho da então, é, Universidade do Rio. É, Paulo, rico. eu acho que o diálogo do Sul tem que se diferenciar desse discurso uh, que aponta a podridão que existe nessa ditadura do capital financeiro. Tem que se diferenciar. Tem que uh, ajudar a construir o país rico que a gente pode ter com uns 230 milhões de brasileiros, está certo? Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que pode ser, pode ser legal para desenvolver uma linha editorial no Diálogos do Sul para a gente, de novo, o que eu estou enfatizando, é gente, é alegria, é Darcy Ribeiro, é Paulo Freire, é os cursinhos populares, tá certo? Pô, vamos fazer essas coisas e vamos dar voz a essas coisas, tá certo? A gente precisa de uma mídia progressista que faça isso e que a gente possa levar, que a gente possa levar para todos os lugares, até para a burguesia, coisa e tal, para ver gente, o Brasil tem jeito, o Brasil tem jeito, eles estão nos tirando tudo isso, o capital financeiro e o cacete. Porém, isso vai acabar, isso vai acabar, é um ciclo, tá certo? E a gente não pode entregar os pontos, não pode. Esse capitão vagabundo aí está entregando, está entregando riquezas nossas, mas ele não consegue entregar tudo, ele não consegue entregar a gente. Eu queria, comentar, eu queria só, só, só em função da hora, eu tenho um outro compromisso e, e vou, ter, vou ter que sair. Mas eu queria te agradecer, Paulo. Eu já tivemos a oportunidade de nos encontrar no passado na luta pela democratização da comunicação. E tenho uma admiração muito grande pela sua, essa tua luta e me colocar sempre à disposição para a gente conversar mais a gente só ter mais espaço. Acho uma delícia. A última vez que eu conversei com o Sérgio, então, acho, acho que foi uma mediação de um amigo comum. Ricardo Vaccaro, né? que isso, nos aproximou isso. e a gente ficou conversando muito lá e depois ficou entrou metrô. e falou, precisamos continuar conversando é. e aqui estamos dando continuidade então eu queria te agradecer muito o convite para estar aqui me colocar à disposição para conversar e para juntos buscar caminhos né? a gente vai construir esses caminhos juntos eu tenho hoje ainda a reunião estamos conversando, querendo um grupo de pensamento estratégico para a gente poder pensar é, um pouco mais profundamente, trazendo até gente de fora para nos ajudar a dar os inputs que a gente precisa, com muita clareza. A gente falou no início a coisa da Europa e na Europa a gente tem muito que aprender. Mas a gente também tem que ter a noção que a Europa também está no estado do bem-estar social. Conseguiu chegar lá graças... Está retrocedendo... Deus. Não, não, mas para chegar antes de retroceder, porque o acordo era 60% do lucro para a construção do Estado de Bem-Estar Social. No pós-guerra, o lucro era zero, e aí eles foram piratear o mundo. E foi graças à África, à Ásia e América Latina que eles conseguiram fazer esse lucro para poder criar o Estado de Bem-Estar Social. E nós podemos inovar, nós podemos criar, pensar, e o nosso desafio deveria ser como criar um Estado de Bem-Estar Social, considerando o ser humano na sua amplitude e planetariamente falando. Nós não precisamos repetir o que os Estados Unidos fez com a Europa, com o plano Marshall, e que a Europa fez com o resto do mundo para poder se desenvolver, onde até pouco tempo atrás, até dinheiro de corrupção era descontado de imposto de renda na Alemanha. Na Alemanha, para não falar de outros países. Você podia descontar despesas de, de financiamento de guerra, a partir de 10 anos atrás e é que isso começa a mudar e as empresas agora estão aí pedindo desculpas. Estou te falando, Alemanha, Suécia, Dinamarca, qualquer um deles. Então, nós vamos ter reconhecer que eles conseguiram fazer para eles um Estado de Bem-Estar Social. É importante, nós conseguir para a mas a que não pode esquecer que Ruanda... O problema do extermínio de Wanda tinha a ver com a disputa entre Inglaterra e França. E, e, e o então, potencial nosso é muito maior que o deles. Exato. Então, nós podemos pensar, num, retomar uma iniciativa que no governo Lula tinha, que era a relação Sul-Sul, né? e acho que o diálogo do Sul está aí para isso, para poder construir um novo mundo, que é tão necessário, que é tão urgente, né? que o Fórum Social Mundial passou a ser uma voz nisso, de que, sem precisar, é, colocar, submeter outro ser humano para poder se desenvolver. Então, eu queria te agradecer muito, isso. agradecer o Sérgio. Por que não somos caderno do terceiro mundo? Exatamente por isso que você falou. É um novo mundo. E o diálogo é sul, -sul. Exatamente. Essa é, é a nossa... A então, proposta que é. nasce dessa percepção. Então, muito muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, certo. Prazer e... em revê-lo. E estamos junto. Ela é já tudo. tem meu telefone. Então, Estamos junto. Tamo certo. Certo. Então, certo. senhor certo. João, prazer. Bom, quero agradecer também. Foi um enorme prazer. Grato pelo convite para essa... Esse triálogo do Sul. Isso, um triálogo do Sul. E conte com a gente uh, o que eu puder uh, ajudar a disseminar o Diálogo do Sul. Estamos aí e eu acho que tem um montão aí de leitores potenciais do Diálogo do Sul para a gente construir com eles. Vamos construir. Sim, sim. Vamos, construir Vamos construir Vamos juntos. construir isso. Juntos. Vamos construir Muito obrigado, sim. Sérgio. Então, olha aí com vocês. Né? É, Diálogo do Sul é isso. Veja o potencial que nós vemos. E precisamos de vocês. Curtam a gente no Facebook. Se inscrevam no Instagram. Né? Esse canal do Instagram tem as nossas entrevistas, tem nossos filmes é, é, no YouTube. Temos filmes no YouTube. Vamos fazer uma galeria de fotos no Instagram, com fotos do mundo inteiro. Tá? Para vocês curtirem. Enfim, precisamos do apoio de vocês. Curtam nossas páginas e pense, colabore haciendo As una asignatura soledad.